3, 2, 1, já. Hora do desafio. O desafio é o seguinte, é fazer essa planta baixa que nós acabamos de fazer em menos de 3 minutos. Vamos ver se vocês me acompanham. Então, primeira coisa é selecionar a camada, lá alvenaria, alvenaria. Né? Nós temos que trabalhar o quê? Primeira coisa, o retângulo, 7.35 por 6.5. Né? Diminui aqui, 7.35, close. Depois, utilizando o comando offset, vamos lá galera, offset, menos de dois minutos o que eu tenho que fazer? ENTER indico a direção ponto 25 clico indica a direção ponto 25 clico indica direção ponto 25 clico indica a direção ponto 25, muito bem agora você tem que de, de, ter decorado as medidas hein? a partir dessa medida dou ENTER Ó. 3.75, né? Depois 0.25 e daqui para cá 2.55 e 0.25. Agora vou aparar, né? Aparando, dando enter, né? Tira essas medidas aqui todas, ó. Vou aparar toda a planta. ops, não errei. Para aparar o canto retirar tirar essa, essa linha que eu não vou utilizar né? então aparando todos os os cantos aí cada um usa o seu recurso para ser mais rápido o mais difícil aqui vai ser aparar mesmo mais demorado né depois que você aparar lembra que você tem que ter decorado todas as medidas aparei né? Chamo o offset de novo, dou enter, essa linha aqui, ó, para cima, quanto? 4.05, e depois essa aqui, para cima, ponto 15, enter, né, questão do shift, estendo, né, dou esc, trim, né, e vou, opa, vou estender aqui e vou aparar, né? e faltou esse pedacinho aqui. depois que eu tirei todos os pedacinhos, está faltando só o esticar, então clica lá no Extrash clica aqui ó dá enter clica na direção ponto 10 enter, finalizou